Na nossa vida, acontecem coisas que são maravilhosas, né? que a gente pode dizer que são maravilhosas, e outras que são, são muito estranhas para a gente, né? porque nós não conseguimos entendê-las com clareza. De qualquer forma, o que eu vou contar é uma coisa absolutamente coerente do meu ponto de vista, né? porque é, foi o que eu vivi. Né? Bom, eu vou começar falando da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa com uma capacidade de verificar e ver as coisas muito alta. Ela conseguia teve uma paranormalidade que eu achava absurda. No começo eu achava absurda, depois eu comecei a, a descobrir coisas que, que me deixaram muito mais dentro de um espaço de coerência. Né? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que eu acho que é interessante, porque... É uma situação absolutamente eu diria que inconcebível, né? Eu estava em Manaus. Estava na casa de uma pessoa que eu nem conhecia direito a pessoa. Eu fui para lá para conhecer essa pessoa, né? E isso já faz muitos anos, mas muitos anos mesmo. Bom, estando lá, e sem ela saber nada de onde eu estava, nem telefone, nada, não sabia nada. O telefone me tocou. E o dono da casa me disse: Olha, quem quer falar aqui é uma, uma senhora, quer falar com você, né? Eu falei: mas, mas quem é essa pessoa, né? Ninguém sabe nem onde eu estou, ninguém nem tem o meu telefone, nem, nem o seu telefone, nem o meu, né? É. Ele falou, não, as pessoa falam que ela, ela te conhece. Né? Eu falei, tá bom. Aí peguei o telefone, quando eu falei com a pessoa, era a minha mãe. É óbvio que eu, eu tinha alguma noção do que ela fazia, do que ela sabia, né? E então, nós, eu fiquei meio, é, meio assustado quando eu vi aquilo. Eu falei, só sabe onde eu estou, né, porque não, não tinha muita noção de... nem eu sabia direito onde eu estava, quanto mais ela... ela pegou e falou... não, você, eu sei onde você está, não sei o quê... aí ela descreveu o lugar e tudo mais... eu falei... caramba, o que, que é isso, né... até aí está tudo bem... depois ela pegou e falou para mim... agora eu acho que você deveria é, falar com o teu amigo... que é a piscina dele... É, ela está para ruir. E ela vai alagar um monte de gente lá embaixo, porque a casa dele era num lugar alto. Né? Se ruísse a piscina, ia molhar, meio mundo, né? Ia molhar a casa de baixo, com certeza. né Aí eu falei, nossa, mas como é que eu vou falar isso? falou, é... Bom, você vai ter que falar de algum jeito, né? Arruma um jeito de falar e conta para ele. Né? Eu falei, bom, está ok, né? Aí agradeci a ela falei, eu vou ter que ver como é que eu faço agora. Aí desliguei o telefone, né? do jeito certo tudo, conversei com ela e tal. Aí eu falar com a pessoa, falei, rapaz, olha, eu, eu gostaria de, de ver a tua piscina. Né? uma coisa muito boba né, da minha parte, mas, mas eu acho que foi bom, porque resolveu. Né? Eu falei, mas por que você quer ver? Eu falei, eu queria ver como é que ela está. Posso ver? Aí ele falou, claro, vamos ver, né? Aí fomos até a piscina dele. Chegou na piscina dele? É, eu falei, olha, rapaz, tem uma coisa que eu acho que você precisa ver aqui. Aí, eu, como ela já tinha me dito aonde ia dar o problema, eu falei, esse, esse negócio aqui está com problema, hein? Ele falou, não, isso aí não tá. Eu falei, tá com problema, e se esse negócio quebrar, você vai ver que vai, vai te dar um problemão na, na coisa, porque vai molhar o vizinho inteiro, vai molhar a casa dele. Vai. Ele falou, não, não é possível. Eu falei, é possível sim, né? aí eu fui andando fui olhando falei oh, dá uma olhada aqui esse negócio aqui já tá já tá ruindo né e a peça realmente já tava meio aí ele falou caramba rapaz é verdade você tem razão como é que você, você descobriu eu falei não eu não descobri nada eu olhei aqui e vi né é, tive que falar aquilo para ele aí nós olhamos né é, Fomos arrumar um jeito de consertar aquilo, né? Porque tinha que consertar. Chamou uma pessoa lá, a pessoa veio, desmontou, montou, e fez um, o que tinha que fazer e arrumou. Né? Aí ele falou: Rapaz, você me ajudou num negócio que eu nem imaginava que pudesse acontecer, não sei o quê. Eu ia falar que não fui eu que te ajudei, né? Porque não tinha sido eu mesmo, tinha sido a minha mãe. A minha mãe, é, eu vou falar algumas coisas sobre ela. Obviamente que eu, eu já tinha tido experiências, muitas experiências fora do corpo, absolutamente. Né? E, e essas experiências que eu tive foram experiências importantes na minha vida. Me deram uma sensação de, de felicidade muito grande. Eu sei que algumas pessoas nem acreditam nisso. né A maioria das pessoas não acredita mas vão existir aquelas que acreditam porque tiveram alguma experiência nesse sentido, ou porque estudaram de alguma forma, aprenderam alguma coisa, tentaram fazer. Então eu, eu vou relatar o que aconteceu. Né? Apesar de, com toda sinceridade, eu sempre desconfiar muito das coisas que eu que eu observo, que eu vejo, eu sempre desconfiar das coisas que eu observo, que eu vejo. É óbvio que eu já tinha tido muitas experiências, né? Experiências de todo tipo. E as experiências que eu tive foram experiências é, que me levaram a crer cada vez mais nessas coisas. Não foram experiências simples, né? foram experiências complexas, mas que, com o tempo, eu fui desvendando né, esse, esse caminho, né? fui aprendendo cada vez mais e até um ponto que eu comecei a verificar que o que ela me dizia era uma realidade, não era uma mentira. Né? Não era uma mentira porque eu mesmo tinha as experiências que ela falava para mim. Então, isso na minha vida foi uma coisa muito importante. Né? Eu vou relatar as experiências que eu, que eu tive com ela, né? que me ajudaram muito a ter uma vida cada vez mais clara e melhor. Vou citar na minha primeira experiência.